Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN Responde. Esse é nosso primeiro episódio da temporada segundo SPLIT do CBLOL e como é um episódio especial, nada mais justo do que a gente ter essa linda BMW aqui e fazermos uma edição Carpool, para responder as perguntas de vocês. Vamos lá? A first primeira pergunta vai para o Carioca. Você joga Lee Sin muito bem, por que não o cada vez que e por que você frequenta letting os oponentes, os Champions, passam? Uh, cara, o ele, Li sim caiu ele um pouco de prioridade agora. Acho que o Kong e o Diego estão bem melhores. Não é só porque ficou bem que eu vou pegar, né? Mas eu concordo que eu sou muito bom com o Pic, então eu vou dar... <risos> vou dar mais uma olhada. É, normalmente a gente respeita o que os caras são é bom, né? O e... é. que os caras são é bom, então os caras não eram bons né? com aqueles pick. a gente só deixou. É. <risos> Trigo, what happened to your Jinx? Why did she disappear? Mudou, mudou o patch, né? Mudou bastante. <risos> Acabou que deu uma mudada bem grande no patch. E Jinx tinha recebido uns nerfs já em mana. E ela não é um boneco que tem uma lane phase muito forte. Eu não sei se ela consegue lidar bem contra o que estão usando agora. Tá aparecendo muita coisa nova no nos AD carries, Está quase tudo sendo Usado assim, acho que é por isso que ela sumiu, mais pelas mudanças mesmo. Damage, do you have any difficulty playing against Renata as Nautilus? Sim, muita dificuldade. É. A Renata é counter assim, de boneco engage, tipo, pelo kit dela, sabe? Ela tem muito shield, ela consegue dar desengage muito fácil, e o reengage dela também é muito forte com a ult, então fica é bem forte. Apesar de eu ter pego Nautilus contra ela, que não foi uma boa. <risos> uma boa decisão, mas infelizmente Renata tá roubada e não tem caldo. A gente vai usar a Renata? Vamos. Semana que vem estamos de Renata. É isso, finalmente. O roubado tá do meu lado. O <risos> roubado tá dos caras. É Gwen, <risos> Renata, é do Brees, Wiser. Saturday you played Gangplank, Sunday you played Kale. Do you feel like this split your champion pool is wider, and do you feel comfortable with those picks? I can play only. Those two champions. <laughs> <laughs> yeah, I practice new champions. Mm. Do you have more secret champions? Uh, I hope so. Can we see Lulu top? Uh, I don't think so. We're, why? I don't like big champion on the top. <laughs> Lulu is not fit not of me. Trigo, do you think Draven is a good answer to Kogma or Twitch? No. Eu acho que esses dois bonecos em específico, eles têm mais range e vão dar outscale no, no Draven, então ele não vai ter uma vida muito fácil, o Kog principalmente ainda vai ganhar a lane dele, mas eu acho que Draven dá pra jogar contra Kalista, Kai'Sa... Zaya, Senna, essas coisas, tipo, mas o Draven tem que ser muito bom também pra fazer funcionar, porque é um pick que você é muito dependente e realmente você tem que amassar muito a lane, sabe, pra fazer ele funcionar, então acho que o cara tem que ser tem que ser um Draven muito bom pra, pra usar ele. Tem alguma coisa que aguenta a Lucianami? Não, tem. Tem coisa que dá pra lidar com o Lucianami, sim. E eles estão tomando nerf já também, os dois bonecos, né? Acho que vai ser mais de boa essa dupla agora. Ah, uh, where's Lilia? Cara... É já tomou. Nerf. É muito triste quando você tá tipo, no competitivo assim, aí o boneco toma nerf sem você usar. Se assim você sabia que ele era bom. Isso é, é... tomou nerf porque ele era bom. Você mas, é... eu mas eu não sabia, mas acho que tava usando o top, não era jungle. Acho. É, talvez, talvez. É, eu testei um jogo na solo aqui. É... Eu acho que tinha possibilidade de aparecer ainda, mas que estão banindo bastante jungler. E não tem muito jungler bom no meta atualmente, pra mim. Acho que tinha chance de aparecer, agora que ela tomou nerf, talvez. Menos chance. Só que talvez apareça, talvez não. É um crime você falar que não existe jungler forte. Não existe jungle. São jungle todos Fortnite. quebrados. Filtrando. O Principalmente o <risos> <risos> quando ele dá aquilo. <risos> <que> eu... <risos> What do you think about vai? Mano, é um boneco que eu já testei no treino. Nossa, Deu certo. <risos> Deu, certo. <risos> Deu, certo. <risos> Deu certo. Mas o time resolveu não usar, não quer. O time não deixa eu expandir minha pool. Mas acho que é um boneco ok. Tipo, ele tem um inijo bom, ele. Tem um clear ok também. Eu acho que ela não é o melhor, melhor no que ela faz, tá ligado? Ela é meio que ok em tudo. Eu vou descobrir um, um jungler roubado, né? Só que e vou trazer. Aí você me conta. Damage! Did you forget your underwear on Saturday and wore it on Sunday? Eu acho que eu, eu, eu tava usando. Mas infelizmente contra a não funciona, porque da final também está usando e perdido. verdade. Para de usar então, pô. Por que você usou uma pele skin que você disse que não gostou antes porque mudou as habilidades? Gente, isso não estava dando certo. Aí eu tinha que mudar, eu vou pegar que muda mais possível para ver se é melhor. Aí tem que fazer essa pergunta, eu vou fazer em português, inclusive. O que é mais pesado, a JBL no ombro ou o Pedro de jogar e ganhar de jogadores da LEC? Caralho pessoal Eu também ia responder ele. Bom, eu ia perguntar pro Kaká, mas você já meio que respondeu, né? Mas enfim, só para ter aqui a pergunta. What do you think about the current jungle meta? Cara, é um pouco parecido com o meta passado, só que eu sinto que tem menos boneco ainda. Então é um pouquinho chato, porque é sempre ver boneco. Não tem nenhuma P na jungle? Dalia? Ah? É... Ah, é flex. Tem Nidali. Nida ali é Não, boa. Credo, credo, credo. É. <risos> Né? o Cartus estava mó oh. hypado, né, no começo. É. Os caras falaram, nossa, você fez cabelo muito lombado. Ele lobado. tomou um buffzinho, né, Ele tomou os caras também... era roubado, mas ninguém Acho que, que... deve um mas... mas... ter algum jungle diferente, que é. nem um, jungle, tá ligado? Sei lá. De... Com certeza, porque eu deve, deve size, ter boneco que, é que não conseguia fazer jungle, que deve conseguir agora. Talvez Twitch, né? Twitch, pra gankar nível 2. Como <risos> que ele fala quando ele aparece? Cheguei. Tinha de te escondido. Com Yumi, damage de Yumi. Bom, a pergunta do time pra todo mundo. O que vocês estão achando? What do you guys think? sobre mudança de durabilidade, você gostou dessa like meta mais do que a anterior split? As fases estão sendo bem mais longas do que a gente. Tipo, antes as fases explodiam assim, morriam os caras... Uhum. Agora ninguém morre. De dar engage, os caras estão tá vivos lá ainda, batendo. jogo durando mais, Veiga faz todo o sentido do mundo, mas vamos... <risos> Why Kalista first pick? A gente tem que mandar essa pergunta no, na DM do John Rey oh, lá pra ele responder da Kalista First Pick, mas era eles baniram muita coisa nossa, né? Que a gente pediu da First Pick na hora a gente ficou em dúvida e a gente treinou muito Calista durante a semana, né? Então a gente achou que podia ser um First Pick bom. A gente trollou a nossa execução, né? Que era jogar em volta dos objetivos com a Calista. e acabou que o pick não foi muito impactante. Mas é isso. A gente acha que é um pick forte, mas com certeza não é um First Pick. How did you guys feel playing with the crowd again? Bem, bem. <risos> é, foi bom porque eu ganhei. <risos> mas, mas perdeu uma também. É, perdeu uma também, cara. Verdade. A maioria é pinzete, né, mano? Os cara tá sempre lá fazendo, fazendo festa, então acho que é... Pra mim é bom, tá ligado? Eu gosto. Te amo pinzetes. Sim. O cara fica enchendo o saco do outro time, fica torcendo pra gente, então tudo é. bom. <risos> What que you guys think about the durability change e as mudanças de a mudança das torres é absurda bizarra. <risos> Todas cara, eles, eles querem reverter né a mudança das torres que né? ter, mano, acho que acho foi um pouco demais mano. Eu acho que era tá pra... uma nerfadinha nesse pet agora já esse tempo tava treinando mano tomei um K da torre vem dois hits dois hits um K que eu que falei isso, mano cara. não deve mais depois que eu o falei mano não existe mais ideia isso é bom para bonecos do top né mas as mudanças da durabilidade Sei lá, às vezes eu sinto, às vezes não. Eu senti muito quando eu joguei de Vex, porque o cara sempre fica low, aí eu não consigo resetar e meu humor. Boneco também. que fazia eco de Luden, você sente que tá mais fraco de tabela, porque força menos. É, eu sinto um pouquinho sim, mas tipo, quando, quando chegou o patch eu achei que ia mudar muito mais, eu achei que os maguinhos ia virar meta, os cara começaram a jogar tudo de máscara, máscara pra tudo, e não é o que tá rolando, tá ligado? Por enquanto, então não sei se chegou a afetar tanto assim, mas para alguns campeões eu senti mais assim do que para outros. Trigo and Wiser, do you think that in this meta where everyone has more health and armor, Vayne could be a viable pick? Wanna go first? Uh, I think top Vayne can be good against tanker P. And I'm ready to play. If you had to choose Vayne or Lulu? <laughs> really? Yeah. <laughs> Maybe for two champions low. É bem anti No top, como ele falou, acho que pode ser mais fácil de usar, contra os tanques. Ela vai ter. Vai ter uma lane phase fácil, a vida dela vai ser bem mais tranquila do que no bot. No bot é, é um boneco que você consegue jogar, dependendo do, do draft você vai conseguir usar, mas eu vou precisar de ajuda do, do meu time, porque provavelmente eu não vou estar tendo uma lane phase fácil só contra a EZ provavelmente, precisaria de ajuda assim e o Dinkedo, o Carioca, acho que o Demis precisariam de, de um draft favorável para eles para eu conseguir usar um pick assim no bot Demis, quando você vai jogar de Lulu? Você comprou dele não? Bom, pronto, é não. <risos> eu não tenho esse simples magos na minha conta ainda Mas qual que você tem, além tá do Nautilus? Além de, nós, Além de Nautilus, você... Leona. Tem Leona e Nautilus só. Essa semana ele comprou Alistar, ele vai dar uma praticada. Eu posso jogar de Leona de, de guarda, pra ah. tancar o um pouco. Então esse foi o nosso Pen Responde. Ah, nosso ah. primeiro Pen Responde do segundo split. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, não esqueçam de compartilhar, deixar o seu like, ativar o sininho, torcer por nós no final, no final de semana. E a gente se vê na semana que vem. Ah. Tchau.